Salve salve galera, hoje é mais um dia de unbox e review E hoje vamos de tripé Viajamos, andamos e tudo isso Quanto melhor o equipamento for E for pequeno, nos ajuda muito Então vou apresentar hoje um tripé maravilhoso King Joe. Olha só, tripé profissional Vamos abrir aqui, importado pela Worldview Já vem numa caixa legal Você vê que pelo tamanho da bolsa, ele é muito portátil. Você vê que já é uma bolsa legal, já tem uma qualidade bacana. Você tem a alça de carregata e tudo. E é um tripé, poxa, olha o tamanho disso. Aí você diz, poxa, mas esse tripé é pequeno. Não, não é pequeno. Vamos lá. Olha só o tamanho da criança. Então, a gente tem uma ball head super reforçada, bacana com a milimetragem para poder fazer time lapse né? isso aqui ajuda muito em muitos momentos aqui tem nível que é um para você manter o horizonte para as coisas tudo, então isso é um detalhe importante, você pode trocar a cabeça, ah não quero uma ball head você tem isso aqui você troca, essa ponta sai também, e eu achei super inteligente isso aqui você pode virar e você está com outra é, milimetragem do parafuso, a, a 3 quartos. E aqui já aquela mais grossa de outros tipos de cabeça. Então isso aqui é muito inteligente, muito legal, né? facilita a vida. Você quer mudar a cabeça do, do, do seu tripé e você consegue ter essa mobilidade, tá bom? Às vezes você quer filmar algo do, quase do chão, a câmera encostada quase no chão. E você consegue, né? Quarto e volta, levantou Vou botar aqui de volta a cabeça E você consegue botar a câmera aqui, tá? Então essa opção é muito legal eu, eu, Poucas vezes eu vi um, um tripé com tantas funcionalidades ao mesmo tempo Aí beleza, não, quero usar ele normal Vamos lá você virou, tá aqui, ele travou e ele está funcionando normal, tem as travas dele aqui que você vai poder abrir as pernas dele, então ele tem um sistema de um quarto de volta, bem simples, fácil, é um tripé feito de magnésio de alumínio, bem resistente, bem bacana, é, a altura máxima dele é de 1,77m, é, ele aguenta até 18kg, isso dá uma possibilidade de você usar uma câmera bem robusta, né com a lente boa, com, com, com queijo, com tudo, porque 18kg é bastante coisa, então um tripé é bem versátil, e aí você diz, ah, isso é tudo que esse tripé pode dar? Você ainda tem mais uma surpresinha, você pode chegar aqui ó, desrosquear essa perna, desrosqueio o final do curso, tá aqui guardado, eu vou folgar aqui ó, e vou montar um monopé, então você não precisa ter duas coisas, você com, uma, com um aparelho só, você tem todas as possibilidades. Por exemplo, nós da U House, a gente viaja muito, cada vez mais nos aviões a bagagem é menor. Então, um único volume a gente consegue ter um monopé, consegue ter um tripé, consegue ter até shoulder. Vou mostrar aqui como é que você pode fazer ele com um shoulder. Então, galerinha, montei aqui com a câmera não muito leve para mostrar que o tripé aguenta até 18kg. Então, botei uma câmera pesada para poder vocês verem que é realmente impossível, né? Tem mais um detalhe aqui, ó, na Ball Head, que também você pode gravar na vertical. Isso é muito legal, já que nos dias de hoje você faz muito conteúdo para as mídias sociais. Então, para IGTV, History, para qualquer coisa desse tipo esse tipo de, de função aqui é bastante válido. Se você está aqui uma câmera pesada, o tripé aguenta peso e você precisa ter um apoio, você pode transformar também o seu tripé num shoulder. Você vai aqui, ó, vai deixar essa perna aqui reta que vai encostar no seu ombro e essas duas aqui ele você vai travar no primeiro estágio. Então aqui, ó, pertei e estou aqui com o apoio ó, de fazer meu movimento com o uso de um shoulder. Então, é um equipamento realmente muito versátil. Você consegue fazer muitas coisas com ele. E você está só com uma mão aqui ó segurando e a outra fazendo foco. E você está com apoio aqui. ó. Então, gente, essa belezinha você vai encontrar lá na Worldview. A loja Worldview fica na Avenida Ipiranga. É uma das maiores lojas de audiovisual do país, onde você encontra diversidades e coisas, tudo à pronta entrega. É né? uma empresa séria, correta. E você vai lá chegar e vai dizer que assistiu o nosso review, o nosso unbox e dá o nosso cupom e o house. E eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio. Valeu, até a próxima. hein?